Apresentamos hoje mais um conto de Jorginho. A história é o curioso caso do ônibus para Minas Gerais, Bahia. Era uma vez um garoto da cidade de Florianópolis, São Paulo. nome em Florianópolis. Ele queria viajar para o estado de Minas Gerais, Bahia. Eu vontade de para Minas Gerais, na Bahia. Então, ele comprou um ticket para o ônibus por R$ 38. Moço, quanto é o ticket? R$ reais Ah, tá. Ah, ah, ah. Me dá um. Ó. Oh. Então, ele esperou até que o ônibus chegasse. Oh. <risos> o ônibus chegou. E ele embarcou conversando com o motorista. Já é fácil. Opa, por onde a gente está indo? Né? é por onde? A gente vai para a de Minas Gerais, na Bahia. Quando for propósito, sai. É né? ah, uma coisada aí na estrada, que igual a pode, pode deixar, pode deixar. Tem seguro, moço, tem seguro. É, não tá. O ônibus seguiu o caminho. A noite caía. Enquanto eles andavam pela estrada. Logo, sombras cercavam ao redor de todas as janelas. O ônibus precisou fazer uma parada para abastecer. Os passageiros desceram para fazer suas necessidades. Ao saírem, perceberam que o ônibus não estava mais lá. Oh, cadê o ônibus? Meu Deus, cadê o ônibus? Não! NÃO! Sem encontrar nenhum sinal dele, resolveram esperar ao lado da bomba de gasolina. Mas... Resolveram perguntar para um cientista de todos aonde estava o ônibus. E aí, pai, cadê o um ônibus que então, estava aqui? Eu não vi o ônibus. Ele não confundiu. Agora, eu não sei o que você está falando. É o ônibus que a gente estava dentro, ele estava em São Paulo, em Minas Gerais. não vi nenhum ônibus. Vocês estavam até agora. Oh não, e agora? Todos juntos resolveram então tentar voltar para o estado de São Paulo a pé. No meio do caminho ouviram urgent. <risos> <Ouvos. risos> já. aí ó! Um, Com medo eles se abraçavam para não se perderem. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu, meu Deus! Deus do... Ai é, é meu Deus! Não, não pode se perder! meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu. Ai, meu, Deus. meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eles estão se abraçando. Ao longe avistava uma luz caindo do céu em movimentos estranhos, movimento nenhum avião jamais ele queria fazer enquanto emitia sons fora desse mundo? Meu ó Nossa, você tá vendo aquela luz? Você tá vendo aquela luz? Eu também, vendo, eu vendo! Eu não vendo. Ai, meu Deus! Meu Seria um alienígena? Perguntou o menino. Seria um alienígena? Ele Eu não sei. Será? Logo. A luz se aproximava deles. vez cada vez mais... ela o som está cada vez mais... A nave se aproximou. Ela A e azulada. A porta se abriu e azulada? A Olá, eu sou o motorista, o outro. O motorista resolveu então levá-los para Minas Gerais, na Bahia, a bordo da nave espacial. Venham todos para Minas Gerais, na Bahia, a bordo da nave espacial, metálica e azulada. <risos> é, na Bahia!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 se agora a nossa história. Nossa,